Fala galera, eu sou Maicon Gomes, seja bem-vindo ao meu canal e eu já vou falar aqui no começo. Se inscreve no canal, curte aí o vídeo e ativa as notificações, porque eu tô falando no final e a galera não tá vendo alguns vídeos até o final. Então, por favor, faça isso aí e vamos embora pra aula de pandeiro. Hoje nós vamos falar sobre as formas de fazer a subdivisão de tempo e como que eu faço para estudar e trabalhar isso para na hora de estar tá tocando, fazer os repiques, encaixar nos ritmos e ter uma versatilidade na hora de tocar. Beleza? Nós temos aqui uma pulsação de tempo. Se a gente tem um tempo 2 é, por 4, você vai ter que 1, 2, 1, 2, 1, 2. Beleza? Essa é a pulsação do tempo. Eu posso subdividir ele da seguinte forma. Ó. Eu vou contar o tempo 1 um, e aí vou colocar duas subdivisões dentro do tempo 1. Um, Agora eu vou subdividir ele em três partes, que a gente chama de subdivisão ternária. Olha, eu vou contar ao mesmo tempo 1, um, e aí antes de chegar no 2, eu vou dividir esse tempo 1 um, em três partes, olha. Reparem que o tempo, a subdivisão binária que eu fiz, que foi a primeira, e essa ternária, ambos têm o mesmo tempo. Ó. Um. Um. tá vendo? O que muda é a forma como eu vou subdividir isso. Ó, vou fazer a pulsação. Vou subdividir em dois. Tá vendo? Agora eu vou continuar na mesma pulsação e vou subdividir em três. E agora eu vou usar a subdivisão em quatro, com essa mesma pulsação, mesma velocidade, vou subdividir ela em quatro partes, só Entenderam? Oh, vou manter a pulsação. Vou subdividir em, dois, em duas partes. Mantenho a mesma pulsação. Subdividir em três. A mesma pulsação. Vou subdividir em quatro. Beleza? Então a aula de hoje é essa. Valeu!